o feminismo nas igrejas pode ser, assim, transformador. Isso me diz o quanto é importante a gente insistir nessa busca, nessa disputa.